Oi pessoal, aqui é a Monique Cristina, Zero Escreveu e hoje eu vou falar sobre o livro Histeria, que é um e-book que eu li pelo Kindle Unlimited. E foi um e-book, assim, pesado. No livro a gente tem 2 barra 3 pontos de vista. Nós temos... nós temos dois pontos de vista. Nós temos o ponto de vista da Anne e nós temos o ponto de vista da Colleen. A Anne vai contar sobre o que aconteceu com o caso das bruxas de Salem que ela estava presente, e a em 400 anos depois, né, no nosso, nosso século, vai estar na escola fazendo um trabalho de história que tem a ver com as bruxas de Salem. É isso. Assim, a Anne está contando para o reverendo como é que aconteceu toda a questão dela e das amigas serem possuídas por demônios e... Acusarem mulheres de bruxaria, de essas mulheres bruxas, estarem colocando demônios nelas e tudo mais. Isso, isso, esse é o ponto de vista da Annie. Ela está contando a história toda pro Reverendo. Colin é uma adolescente que está terminando o ensino médio e está com foco em grandes universidades. Então você pensa, pessoa terminando o ensino médio, ali uma faixa de 16, 17 anos, a cabeça está explodindo. É estresse com a escola, é estresse com a faculdade que tem que fazer entrevista, né? Lá dos Estados Unidos é o um negócio da parada da entrevista. Você tem que ter um boletim impecável, você tem que ter vida social ainda também, que senão você pira. Então ela tá com muita pressão na cabeça, não só ela, todas as meninas da sala dela, todas as meninas que estão também terminando o ensino médio, elas estão com esse com estresse esse inacreditável na cabeça. Totalmente justificável. Totalmente justificável. Totalmente justificável. Totalmente justificável. Daí tá tudo bem, mais ou menos, né, porque tem um estresse aí que não é nada bem. E aí começam a surgir surtos que não tem explicação. As meninas, elas começam a ter convulsões, comportamentos estranhos e fala enrolada. E ninguém sabe explicar o que, que é, porque são casos isolados. Quando eu falo casos isolados, eu não quero dizer que é uma aqui e uma ali, não. Casos isolados eu falo de sintomas isolados os sintomas não são os mesmos, e aí uma perde cabelo, uma começa a falar enrolado, uma tem convulsão toda hora, e não sei o que, e, e, e não, não, não casa, não bate os sintomas, então basicamente ninguém sabe o que é, o pessoal acha que é um negócio do da vacina da HPV, que tá reagindo a alguma coisa diferente, e daí nós temos o ponto-chave, que é a colin estudando sobre as bruxas de Salem. Lembra que eu falei que a Anne estava falando para revelando o que estava acontecendo na época que ela foi possuída por demônios e tinha, tinha comportamentos estranhos, elas e suas amigas? Colleen está passando pela mesma coisa e tal. Aí você começa a traçar os paralelos bruxas de Salem. Esse é o ponto do livro. Esse é o ponto-chave do livro. A n conta que na época dela, né, tava falando e tal, 20 mulheres foram assassinadas, acusadas de bruxaria, né, por causa dessas meninas que estavam falando, olha, eu tô sendo aqui, né, possuída pelo demônio, e aquela bruxa ali que tá, tá fazendo isso, e aquela bruxa ali que tá fazendo isso. Aproximadamente 150 mulheres foram presas e 20 foram mortas. Complicado, né é mesmo? E aí tem essa crise também acontecendo agora, 400 anos depois, com a colinha e tudo mais. E aí você fica bruxas de novo. Caça as bruxas em plano século XXI. Bora caçar todo mundo de novo. Uma coisa muito importante de falar é que as regiões são as mesmas no livro, né? A região de Salem é a mesma que a cidade da Colim e tal. Aí você fica, você fica paranoico. Você fala, mano, as bruxas estão aí, entendeu? As bruxas estão aí. A dimensão do livro... Na parte que a Anne tá narrando, chega num nível assim, gente, eu fiquei tendo pesadelos uns três dias, porque eu fiz a boada de ler o livro e não parar de ler o livro, pássaros, e não parar de ler o livro. Então eu li o livro e eu ficava horas a fio lendo o livro. E eu ia dormir tipo três da manhã, e eu ia dormir cagando de medo, porque as descrições da Anne eram horríveis, então ela descrevia como é que elas... É, estavam possuídas e tudo mais O que, que elas viam Nossa, nossa, nossa nossa Então você começa a traçar os paralelos Entre né, 400 anos atrás Atualmente você fala Mano, bruxas no século XXI? Não, né? Aí você fica meio que Dividido, você, a gente é cético A gente fica, e agora? É bruxa? É o que? É o que, que tá acontecendo com essas meninas. Porque tem que ter uma explicação. Eu não quero mais falar sobre o livro, porque qualquer coisa que eu falar agora pode estragar a experiência da leitura. A experiência de leitura é algo fenomenal. Adoro isso. A, a leitura é algo que você vai ler, você nunca vai ler de novo o livro da mesma forma. Porque é uma experiência única. E eu fiquei umas duas semanas, depois que eu terminei, eu fiquei umas duas semanas tentando digerir. Porque é inacreditável, é inacreditável, porque você começa a ver o estado das bruxas de Salem, tipo, 400 anos atrás, o que que realmente aconteceu com as bruxas de Salem e você fica, não acredito. Aí volta aqui pra 2012 e você fala, não acredito. E é isso. E daí, eu lembrei que eu tenho A Febre, que é um livro que também foi escrito baseado no mesmo fato. A histeria e a febre foram escritos baseados num fato que aconteceu em 2012 em Nova York com meninas de uma escola. Então eu tenho esse livro aqui que eu vou ler, e aí eu vou ler, e o que eu vou fazer? Traçar paralelo com o um livro, assim, vai traçando os negócios, assim. Acabou a bateria, mas tá tudo bem, tá tudo certo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar e se inscrever se você ainda não é inscrito. E acompanhar esses outros vídeos que vão aparecer aqui pra vocês, tá bom? Um beijo!